Hoje eu estou trazendo para vocês mais um microfone da Mamem, mas o primeiro microfone da linha wireless dessa marca, o WMIC-01. Vindo num case extremamente resistente e organizado, esse pacote conta com um transmissor e um receptor wireless, juntamente de um microfone de lapela e os cabos para conexão do receptor à sua câmera ou gravador. Com um range de operação de 100 metros e 50 canais para você escolher, esse sistema wireless aqui da MAMEN é perfeito para você fazer produções externas da forma mais profissional possível. Lembrando que todo esse vídeo está sendo gravado com o WMIC-01, tá? o microfone de lapela é esse aqui e aqui na minha mão está o transmissor. E se sua câmera não oferece a saída de headphone, não tem problema, porque o receptor tem uma saída 3mm e meio para você colocar seu fone e fazer o monitoramento do áudio. Isso faz com que ele seja bem completo para você fazer uma produção bem profissional. E o que eu gosto nesse sistema wireless aqui é que nem sempre eu preciso utilizar o microfone de lapela, porque ele é muito conveniente quando a gente tá fazendo produções externas, né? Mas quando eu tô dentro do estúdio, eu costumo utilizar o Boom. E é exatamente isso que eu tô utilizando nesse sistema agora, tá? Então se você tem outros microfones e quer plugar aqui, você pode, né? Caso é, ele tenha aí um cabo com uma...